Não necessariamente, eu acho que quem acompanhou mesmo entendeu é, eu exatamente. Eu tô, só viu, é. olha ela. Eu, sou, eu, eu não brigo sozinha, eu realmente sou reativa, mas você nunca vai ver eu pegando uma briga. É. Tanto que eu fiquei muito triste com o meu desligamento do SBT. Jogaram uma fake news falando que eu briguei com a maquiadora, briguei com não sei quem, bati na flor, que era minha, minha colega. É, mas ah, com bola. Teve isso? Teve. Isso jogaram... Bateu na flor, porra. Isso jogaram na quinta-feira à noite. E na sexta-feira é, me desligaram do SBT. Então... Mas, pera um pouquinho. Ninguém perguntou pra Flor nada? ninguém. É. Então, Porra! Por quê? A Flor hoje em dia... Eu converso com a Flor praticamente diariamente. Então... A Flor me compra o um presente. É, a minha necessaire que tá dentro da minha bolsa foi a Flor que me deu. É, eu fui no SBT acho que mês passado, ela me deu uma chemise. Isso nunca mas aconteceu. Mas nego te desliga sem realmente ver o que aconteceu. Teve todo um viés político, né? E era um programa ao vivo uhum. e tava naquela época da vacina, 7 de setembro que a gente cobriu ao vivo e tudo mais. E não tem como eu evitar de dar uhum. minhas opiniões. Eu acho que vocês falam muito de tudo e se realmente Deus existe ele me deu... É, essa possibilidade de trabalhar com a mídia. Então, eu tenho uma voz que eu falo com milhares de pessoas. E o público do SBT não é gente que vai atrás, corre atrás de informação, de internet, para saber se é fake news ou não. Então, eu tô ali cumprindo o meu papel. Se colocam é, fofoca para falar de beijo, quem traiu quem para comentar, eu comento. Agora, se colocam o discurso de Bolsonaro na ONU, passeado de 7 de setembro, eu vou comentar também. Uhum. Né? As Perfeito. coisas para a população escutar. Então... Foi, foi isso, mas é muito triste que a zeladora do meu prédio achou que eu tinha batido na flor. <risos> mas Jamais. vocês entendem? Eu, eu imagino. Não, gente, mas é muito complicado. Eu e eu sendo uma comunicadora, jornalista, eu lógico, preciso lógico, que as pessoas cara. me empreguem. Eles, que, eles quiseram me silenciar, isso quase deu certo. Porque é, depois que o SBT, em 40 anos de emissora, eles nunca fizeram uma nota oficial desmentindo tintim é, por tintim jornalista. E eles falaram assim, ela não brigou com a Flor, ela não brigou com a maquiadora. Gente, a maquiadora, quando ficou sabendo que eu ia sair, ela foi para o ambulatório. Sabe, eu voltei lá no SBT, ela chorou. Mas foi a primeira vez que o SBT... Ela foi lá colocar o dente no lugar. <risos> Deve ter <risos> sido. Mas foi a primeira ah, vez que o SBT fez uma nota mas... oficial desmentindo o jornalista. Mas eles divulgaram? Não. Ficou a fake news caralho, caramba que bosta bicho mas é mas muito é que triste. bosta eu acho que por isso que eu engordei mais ainda a gente tenta buscar controle na comida noia, sentou Fiquei nessa triste. noia entrou nessa eu choro eu tô emocionada Tô travando mas porque você eu não faz gosto de chorar para os outros foi em novembro agora é mas que feio é, é é difícil gente vocês acham que não mas é aí eu fui tentar chora não chora não você é não. muito bonita você ficou mais bonita chorando mas hum, é porque tá vocês têm que entender não é que... mas eu tô falando porque ela não quer que ela chore. Não. Mas é porque é, a gente tem uma vida pública. Eu entendo isso. Mas é muito triste a zeladora do meu prédio achar que eu bato nas pessoas. Você não bate nas pessoas. Eu não bato. É. Então, aconteceu é, um caso no Big Brother que eu estava extremamente alcoolizada e que as pessoas se juntaram para assim, nós vamos tirá-la assim porque ela, ela vai beber, ela vai encher o cu de cachaça e ela vai bater em alguém. O cara me deu um ombrado, eles me interpelaram. Fizeram todo... Já era para isso. Uhum. E aí, tudo bem. Cai, errei, errei. Invadiu o limite dele. E outra... Gente, se eu fosse dar empurrada em alguém, ele tinha perdido o dente. Certeza. Com certeza. certeza. Se, eu, se eu for pra agredir Dia alguém, eu vou agredir com maestria, de com força, entendeu? Só que aí as pessoas se utilizam disso pra me rotularem. Só que é, falar que eu sou nervosa, isso eu não ligo. É louco e tal. Isso aí a vida inteira, inclusive por não querer casar, por não querer ter filho, por beber e me esbaldar, isso eles sempre me, me jogaram na, na, na, cara, nessa que, seara. Que e que não... Bobagem, Eu cara. não ligo. Mas o problema é que juntou... Ana Paula profissional e tentaram me desmoralizar e me silenciar profissionalmente. Aí eu achei que... É, é mas é, é, é normal quando a gente entra nessa seara. E não é só de um lado, dos dois lados. Então, por isso que hoje, graças ao meu irmão Bola, que, que adora a política, que odeia, uhum. e me resgatou. Porque, assim, eu não, não é, vou entrar, um não monte, tem que entrar. Eu já vi um monte de coisa que era para ser legal. É virar bosta por causa de, disso. Sim. É, o clima tá... Mas você tá entende tira. também que naquela época as pessoas... Até hoje tem dia que não, gente que não quer tomar vacina. Você não acha que eu tava ali no SBT, que conversa com pessoas da classe CDE. Eu tinha que falar, gente, vamos tomar vacina. É importante sim o passaporte da vacina. Você deu a tua opinião, claro, lógico. Claro. Só que isso aí foi virando uma bola de neve que na cabeça de, de determinadas pessoas ficou desfetado. É, mas, é. mas até aí, tudo bem. a vacina, a política... Agora... Bateu na flor, bateu. Da onde vem isso, cara? Então, da onde vem da isso? Da onde vem uma porra dessa? E bola, é, a coisa é tão maldosa, a coisa é tão arquitetada... Caralho, velho. A coisa é tão arquitetônica. Sabe a mesma coisa que hoje acabar o podcast, eu sair lançando. Caralho, a renome deu um soco aqui no podcast. A hora que acabou. Da onde, cara? E o pior de tudo Você que viu, mas... <risos> eles, eles jogaram essa fake news na quinta-feira à noite, que não tinha mais... É... Quem jogou essa fake news? Então, não vou é um negócio armado, fake news? Onde saiu eu essa notícia? Eu fiquei sabendo, notícia? porque como eu nunca, tive, eu nunca tive empresário, assessoria de imprensa, nada. Então eu converso com vários jornalistas do meio, porque todos têm meu telefone, porque eu converso diretamente com eles, uhum, eu não uhum. tenho intermediário. E aí me falaram que jogaram isso num determinado grupo de, de, de jornalista. Teve um muito fodacho que virou e falou assim, eu não vou dar essa notícia que está muito estranho. Aí uma pegou, foi lá e deu. Só que aí todos os sites de fofoca, Instagram e tudo mais, replicam. E sem, mas tudo bem, mas deu sem confirmar. É, não, você deu fala, sem não ligaram confirmar. pra flor. Não ligaram pra você, <risos> pô, pô. Não ligaram é, pra você, cara. Que merda de jornalista não. que me dá uma notícia sem confirmar. A notícia capesco. a pessoa escuta. envolvida, cara. É, eu, eu tinha saído do, do, do SBT Porra. e fui direto para dermatologista. e Aí eu fui pegar meu telefone, era umas 9 horas da noite. Um jornalista tinha me, me falado assim, isso procede, isso é verdade? A, a, a nota já tinha saído. Eu falei assim, gente, o que está que acontecendo? Calma, eu acabei de sair do SBT toda ótima do, no ao vivo, fui na dermatologia, estou chegando em casa agora. É claro que isso é mentira. Aí eu bati pro meu diretor e falei assim, diretor, olha o que está que acontecendo. Ele, não, calma, a gente chega amanhã mais cedo no SBT e resolve ver o que está que acontecendo. Foi exatamente isso. Mas eu desmenti. Eu fui e falei assim, toma o telefone da Flor, e contatei a Flor, a Cris Flores. Gente, olha o que está que acontecendo comigo. Jeito que direito de fazer um post, ela falando que é mentira, você falando que é mentira, e a camareira você postava nas suas redes, amor. É... É porque né? eu, por incrível que Galera, pareça, eu não tá me saindo mexo. Aí, você é mentira. Eu ouvi, se eu ouvir merda dos outros, você vai. Pode ouvir? É. Eu posso ouvir uma merda do mas Carioca. Mas faltou ter feito Mas a primeira isso, coisa que eu vou falou. fazer é ligar pra ele, cara. Eu é. não vou sair falando. Olha, o carioca matou três ontem. Tava bêbado dirigindo, atropelou. Cara, impossível. Eu vou ligar pra ele, cara. Eu não vou sair eu falando, bicho. Não, acho que faltou uma puta, ética jornalista. Puta jornalista, jornalista é. bosta, velho. Ontem aconteceu uma coisa comigo, muito foda. Eu tava com uma pessoa conversando, ela falou assim, meu, você viu que a Galisteu vai pra Band? Eu, como caralho, assim, mano? Que tá porra é essa? agora ô... Eu falei, ô, como assim? Power, power, up, power up, Não, é? então, olha que loucura. Eu falei, como assim? Não, tá fechando com a Band. Eu, caralho. eu falei, Pum. Eu achei estranho. Cara, eu cheguei a pegar o celular. Ela não, a, a notícia tá aqui, bicho. A notícia era assim, Galisteu... Volta pra Band depois de quatro anos. Volta pra visitar, foi passear, foi. Entrevista. Volta pra ir no Faustão. Eu falei, mas Lógico. a capa! Porra, a capa eu não leu, mas a capa parecia que ela é. tava indo pra Band. você falei: caralho, é puta é apelação, isso. pai. Mas isso é isso, é né? é né? É, clickbait. mas e aí a vida da pessoa, mano? Eu quase liguei pra Galisteu então, assim, tá, você tá louca? Quase que eu. Sim. Nem a pessoa acreditando e falando. Eu Se falei, você bate o olho, você entende falei, errado Cadê a notícia? Você aí eu mesmo falei, errado, de errado, onde é? Cara. Deixa eu ver. Aí eu olhei a capa e falei, caralho, vai mesmo. Quando eu comecei a... Não, ela vai no Faustão. Sim. Mas venderam como se fosse um... É. Mas como as pessoas estão ganhando dinheiro a partir de cliques, porque aí ganha publicidade e tudo mais, não, não, a, a, o importante não é mais o fato. O importante é o clickbait, é, são os acessos. E por aí vai. Então, para os jornalistas e para os sites que divulgaram, o importante não era apurar, era dar Nossa, esse... ponto. desculpa, um puto absurdo. E, mas a, aí a puta notícia absurdo. cola, por quê? Porque eu fui expulsa eu por agressão. Uma aí uma, aí fala assim, bateu na flor e pronto. É um absurdo. É um, é um, é um puto absurdo. Mas o Carioca é um absurdo. É, tocou num ponto, é porque eu não uso muito o Instagram, né? Eu tô tentando voltar agora mesmo, porque tô desempregada, né? Eu estou no Fortalkcast, que é um podcast nosso e tal. Como é que Mas, é o nome? Fortalkcast. For Estamos Talk com a Paulinha Krausch A Paulinha! É, e com o Matheus Baldi. Matheus Baldi, é. Paulinha uma querida Beijo, Paulinha, Paulinha trabalhou Sim. com ela Muitos anos, Paulita, eu, particularmente um beijo. A gente se ama, né, é, eu, Paulinha a gente se ama Mas eu acho que faltou, sabe Mas a, a Cris Flores teve essa ideia A gente gravou com a Cris, com a Flor, com o Cartolano Falando que a equipe tava muito bem E com as meninas chorando Falando que eu, que eu realmente não ia ficar Que é, era, mas, mas, que mas era é maquiadora, cabeleireira Mas depois a... que a merda foi feita O Ale Oliveira aconteceu a mesma coisa, Pô, lembra? Do caralho, não todos mereceram. Acho legal o que você Sim. fez mas cara, depois que te desligaram não. do bagulho, ah, não foi, então vão tomar no cu. <risos> Mas não é, caralho. Bola, o Ale Oliveira, Porra, lembra do Ale Oliveira da, da ESPN? Com o, Ale lá. Lá. o Ale é um puta cara maravilhoso. Puta cara, fala nisso, tô devendo uma visita a ele. Ale Oliveira, aconteceu a mesma coisa o lá. O Ale Oliveira, sabe quem é o do, de esporte? É um comentário sim, de esporte? sim. Foi a mesma coisa, que ele teria maltratado uma camareira, tipo assim, putz, nada a ver. E, e isso demitiu o cara, e o cara nem foi a parada, entendeu? o um é, motivo tô... foi outro e jogaram isso na jogaram mídia para justificar e aproveitaram e plau no maluco entendeu é triste infelizmente então, mas, mas alguém arquiteta isso sim mas isso, isso não aqui... sai do nada mas isso não é só no meio da televisão e do, do... isso é um meio de cara meio corporativo amigo, família... Mas você faria uma coisa dessas? Mas, meu amor, eu sou filho de Deus. A gente é, é. A gente. Eu erro, eu erro, mas... Eu erro muito, eu mas jamais pra prejudicar parece. os jamais. outros assim. Eu como... erro, eu, eu, eu posso em algum momento da minha vida ter cometido algum, tipo, alguma leviandade, porque Sim. alguém me falou... Não, mas nada parecido. Cara. Imaturidade, quando a gente amadurece, a gente reza, a gente evolui. Eu sou um cara que procura buscar a espiritualidade, a gente vai evoluindo. Agora... Meu, não faz sentido fazer mal às pessoas, não, porque é... esse mal volta pra você. Então, isso que eu ia falar, minha Nossa. religião é a que se faz, a que se paga. Sim. Então, eu tento é, andar muito nos trilhos assim pra tentar não voltar. É.